Opa, tudo bom? Aqui é Márcio Guimarães, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje onde eu quero falar bem rapidinho com você sobre a mudança de, da linha de crédito ou melhor, na inclusão de mais uma linha de crédito, essa é a palavra é, para o programa de financiamento aí do governo para os imóveis de até 1 um milhão e meio ou seja, que estão dentro do SFH Tá bom? Se você não sabe o que é o SFH, o SBPE, vai estar tá passando uma tag aqui em cima ou aqui em cima para te linkar a um vídeo que eu já expliquei sobre isso e fica mais fácil para você entender. tá bom Antes de mais nada, eu quero tranquilizar as pessoas que estão assistindo esse vídeo que para o programa Minha Casa Minha Vida nada mudou, essa mudança do IPCA não tem nada a ver com o Minha Casa Minha Vida, as mudanças do Minha Casa Minha Vida já aconteceram e não quer dizer que elas não vão acontecer no futuro, tá bom? Mas hoje a mudança do IPCA é para linha de crédito para imóveis de até um milhão e meio que está dentro dessa linha que eu acabei de dizer, que é do SFH, tá ok? Então fiquem tranquilos pessoal do Minha Casa Minha Vida. Agora... As pessoas que querem financiar um imóvel estão em dúvida e muitas pessoas me perguntando aqui no canal qual é a minha opinião e muitas delas perguntando se já podem contratar nesta nova linha de crédito do IPCA e eu quero dar aqui um alerta para vocês e vou deixar minha conclusão no final desse vídeo fica comigo até o final mas antes se você gostou desse assunto não esquece não curta o vídeo aqui clique aqui embaixo agora e curtir o vídeo compartilhe com as pessoas com quem você gosta e acha que esse vídeo Pode ajudar e não esqueça nunca de se inscrever aqui embaixo, clique em se inscrever no canal porque dá uma força tremenda para que o vídeo possa chegar no maior número de pessoas sendo compartilhado aí pelo YouTube. E se você quer ser ajudado e conhecer, ter mais informações, né? Clica também no sininho para receber as notificações. Então vamos lá, vamos falar sobre esta mudança bem rapidinho, sem, ter, sem ficar dando muitos exemplos para que o vídeo não fique muito longo. O que aconteceu nessa nova modalidade de crédito da Caixa Econômica Federal não foi só apenas a mudança da correção do aí do, do da TR pelo IPCA, tá bom? Tem vários vídeos, várias pessoas falando sobre isso, mas na verdade o que mudou foi também a o teu comprometimento de renda. Antes você podia ter um comprometimento de 30% da sua renda para financiamento imobiliário. Hoje, no método com o método novo, com a, é, o sistema novo de financiamento, você só consegue pela tabela saque comprometer 20% da sua renda, ou seja, você vai ter automaticamente, se você vai financiar o mesmo imóvel, vai ter que dar uma entrada maior. Eu fiz um outro vídeo, postei ontem, que eu dou detalhes e faço simulações e mostro, tá bom? Se você quiser assistir esse vídeo, vou deixar aqui embaixo o link para você, onde tem muito mais detalhe e o comparativo do, da nova modalidade aí de financiamento com a antiga modalidade de financiamento. Clica aqui embaixo e assiste lá. Então se você quiser saber esse resuminho aí, que foi essas mudanças de uma forma bem mais rápida, é essa. Na tabela SAC hoje você compromete 20% e você consegue financiar lá em 30 anos, tá bom? Em até 30 anos. Se você for escolher a tabela Price, é, você consegue financiar, se comprometer a tua renda em 15%, e você só vai conseguir financiar em 20 anos, em 240 meses, e não em 30, tá bom? Diminuiu o tempo, diminuiu também o comprometimento. Por que isso, Guimarães? Na verdade, eu aconselho, e vocês vão verificar que isso é muito simples de ver, eu vou deixar um gráfico aqui em cima, que eu peguei no site da Caixa Econômica Federal, que ela mostra que se você vai fazer um financiamento a curto prazo, é muito melhor você fazer na modalidade nova, onde você vai ter a taxa de juros de R$ 2,95 a R$ 4,95, mais o IPCA, você vai fazer em 10 anos, em 12 anos, no máximo estourando, onde você vai ter que dar uma entrada maior, então você vai ser beneficiado para isso agora, se você pretende fazer um financiamento em 30 anos, em 360 meses, 420 meses em 5 anos, e você não tem muita entrada para dar, só tem 20% do valor do imóvel, eu aconselho você ficar na modalidade antiga de financiamento, que é a correção pela TR, se você olhar o gráfico obviamente você vai ter uma noção Clara, do que realmente é importante para você se você vai quitar o, o, o financiamento antes é a nova modalidade, se você vai fazer aos 30 anos, modalidade antiga e mais, mas eu vou fazer em 30 anos, mas eu vou quitar antes. Se você sabe, tem certeza absoluta, então vai para modalidade nova, porque realmente aí você vai ter muita vantagem. Mas também tem o seguinte: olha esse outro gráfico aqui. Que eu vou estar mostrando para você. Se você ver, se você verificar que no modelo antigo você vai pagar muito menos do que no modelo novo, por mais que você esteja pagando uma prestação mais barata, isso também é de se pensar. O que eu quero que você que esteja vendo esse vídeo, pare para analisar, é o seguinte, olhe para dentro de você, olhe para a sua realidade financeira, analise todas as, as situações. Não, por exemplo, faça é, compra imóvel e, e opte, por exemplo, faça opção a pelos juros mais barato porque a tua prestação vai ficar mais barata. Mas e se a inflação subir, será que o teu salário vai subir também e você vai conseguir é, é, pagar as prestações? Só para você ter uma ideia, em 2015 o IPCA chegou a mais de 10%. Obviamente que estamos fazendo um controle, né? Toda parte aí do governo está fazendo um controle do IPCA para 2019 3,70% e para 2020 3.9%. Então em pouco tempo é mais fácil você controlar. Se você vai fazer o imóvel em pouco tempo ter o financiamento, não tem dúvida, IPCA. Se você vai fazer a longo prazo, vai pela TR. Se você gostou desse vídeo, não esquece, não, clica aqui embaixo, gostei do vídeo, compartilha aí para o maior número de pessoas que você que você puder para que possa chegar e ajudar essas pessoas e se você quer ajudar o canal a crescer clique aqui embaixo se inscrever e aciona o sininho para receber a notificação sempre que eu postar um vídeo novo tá bom se tiver dúvida escreve aqui embaixo para mim tô sempre online respondendo a todo mundo que o maior intuito aqui desse canal é ajudar as pessoas a conquistarem o seu sonho de comprar o seu imóvel então aí gente abraço até mais até o próximo vídeo tchau